sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando inteiro. Eu vim lá tomar, eu vim pra trabalhar. Sabendo que não vou ser o um homem, a mulher e a criança que quero ser. Isso aqui não existia na época que foi tomada essa área. Essas áreas foram todas plantadas. A nossa ocupação não, aqui foi em 8 de março de 1992. Acabou sofrendo é, cinco despejos aqui. Há alguns deles muito violentos, espancamentos, muita coisa. Só restou 28 famílias famintas. Do dia 24 para o dia 25 de Natal, nós fizemos um compromisso com aquele povo. Nós ganhando essa área aqui, nós vamos ter oportunidade daqui, que seus filhos saírem daqui, doutores daqui de dentro. Que a gente na ocasião duvidava, esse homem está matando a gente de fome. Ainda vem com as conversas fiadas dessa, e eu não acredito nunca. Nós vamos, é, vamos ter um filho do doutor uma Uma grande luta para que venha esse colégio. Nós saímos daqui de Tabunas a Salvador de Pé. E os caras nunca receberam nós bem, nós né? tínhamos que ir para o pau mesmo para que recebesse a gente. Hoje, doutorada, nós temos uma escola Florestan Fernandes, que abriga as crianças da primeira, quarta série abriga um curso de agronomia voltado para a agroecologia em parceria com a Uneb. Construímos o centro de educação do campo, onde nós temos 720 alunos dessa região toda aqui estudando agroecologia, meio ambiente, informática, zootecnia, agroindústria e agroextrativismo. Diz. Vai. Essa é a... É o melhor assinamento, né, assinamento do Brasil inteiro, é, com a agroecologia. O SAF envolve diversas fruteiras dentro do cacau, planta nativa e medicinais, alimento dia a dia. O SAF quer dizer isso aí, dentro de uma roça você produz tudo. Quando nós chegamos aqui, isso aqui a gente não via nada, era capoeira pura. Aí começamos arrumando devagarzinho, para andar mais rápido a gente batia uma abicida. Arrumamos essa farinheira, é, mas a farinha foi para lá. Foi um prejuízo terrível que a gente tivemos. Né? Em 2000 a gente quebrou e ficou igual arroz de terceira. E lendo o seu livro em 2000, a gente entendeu que era preciso sair desse paradigma da agricultura convencional. Porque nós estávamos preocupados na questão da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos. A invasão chegou de barco nessa América Latina. Quando decorrer o processo, é, o pessoal começou a discutir que a gente aqui tinha que viver numa área de preservação. Aqui aí não pode mais queimar, aqui aí não pode matar uma formiga. Tem 12 anos que a gente está trabalhando aqui, um trabalho meio solitário, meio é, só nós mesmos. Então é, há necessidade de se construir uma rede, ou seja, uma teia que possa agregar todos os povos. Já sofriu o suficiente para não enganar ninguém, principalmente os que sofrem na carne e na vida, as garras da opressão. Eu o para curar. É maremoto, é isso, é aquilo, é aquilo outro, acabando o planeta. É gelo derretendo, é um desequilíbrio enorme no planeta, o que é isso? é esse sistema que está aí. Viu? Senhores, barões da terra, preparais vossas mortalhas. Que hoje eu vejo que, que hoje nós estamos é índios, e, e sem terra. Nós noite tem que unido mesmo. Somos um nome rei barro construído pelos movimentos de pessoas que pensam e projeta uma sociedade onde bichos, plantas e gente convivam na harmonia. Uma outra coisa fundamental desse debate da, da agroecologia é a construção do conhecimento agroecológico. O que deve ensinado para nós que o conhecimento que o agricultor tem ele é um conhecimento atrasado. Porque a gente precisava das academias para si, se fizer, é esse conhecimento que os nossos agricultores a vida inteira produziram, falaram e fizeram vida. Vocês viram falar no preservador da natureza, Augusto Russo? O modo de vida agroecológico quer dizer com o que a gente vivia antigamente. Que nossos ancestrais viviam, que os guarinhos viviam, que os quilombos viviam, que os tupinambás viviam, que os pataxós viviam. Se dobra era, nossa, é vamos saber. Se a gente não desconstruir, a gente não vai construir. Se a gente olhar para a nossa escola, a gente nunca vai conseguir nada. A educação formal, ela tem uma intenção. <risos> e nós também temos que ter intenções nas nossas práticas educativas. E a tecnologia ela vem valorizar esse conhecimento, vem valorizar o saber popular, desde você considerar as bases da luta para você fazer sua produção, até os um tipos de comunidades. Um assentamento como esse não tem uma parteira, todo mundo vai para os hospitais, porque as mulheres hoje têm medo que a gente vive num contexto de democracia que Saramago fala que é amputada. Quem controla os centros de poder desses países são instituições financeiras não democráticas. Por que apoiar, acreditar na agroecologia? Porque é a única arma que nós vamos ter para disparar contra o agronegócio. Doar. É tempo de avançar de mãos dadas, com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja a capacidade de conjugar o verbo amar. Mesmo nós todos vão. O nosso território hoje é um território quase todo desmatado e esse, esse encontro aqui, esse conhecimento, essa visita que tivemos aqui à floresta, a gente vê que tem jeito da gente recuperar o nosso território recuperar os nascentes. Quando a gente puxa uma dialética de agroecologia, a gente a está trazendo, em primeiro lugar, o fim da fragmentação do nosso povo. Para organizar, para plantar, para colher, né? para cuidar dos cílios, cuidar dessa casa, até politicamente. Índios, brancos, pretos. Este aqui é o Brasil que nós queremos. Eu fico feliz que você está querendo tocar o caminho que eu estou andando, dia para trás, e formar um país melhor, mais humano. Ana Primavesi é um capítulo importante especial. A Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica, a IFOAM, acaba de premiar a nossa mestra Ana e como a maior autoridade mundial da agricultura orgânica. É tempo, sobretudo, de deixar de sermos apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Eu faço voto que todos fiquem sempre cientes que não é nenhuma, nenhuma instituição, nenhum dinheiro que faz a diferença. O que faz a grande diferença é o homem que trata bem o seu solo. Obrigado. A grande perspectiva dessa jornada, que já está sendo um sucesso, é a gente se encontrar. E eu tenho certeza que agora nós não vamos ficar mais sozinhos. Nós vamos nos encontrar e vamos trocar nossas experiências, vamos nos ajudar. De hoje, de hoje está decidido Deveremos mais de amor e pode contar com nós para a e essa formação nós vamos fazer juntos e vamos construir juntos a esperança do mundo vem se nós plantarmos esperança todos os dias no coração das pessoas se trata de ir ao encontro se trata de abrir o e esse rumo Estamos aqui, aqui dizendo que é a agricultura. Índios, a terra de São Salvador. Vinhemos da tribo valente, para sentir voltamos para trás. Nós somos índios, queremos chegar. Nós somos índios, queremos chegar. Bahia, terra de São Salvador. Mas eu